Beleza, galera, estamos aqui já na rota do avião e o avião tá saindo aqui de Mars, vai ter a Riverside, sentido a mil. Vamos ver quem que vai ganhar essa sala, hein, galera? A galera está se espalhando aqui já, é solo, valendo mil diamantes. Eu tô muito ansioso, de novo, Tô ansioso em todas as salas, mas essa aqui é valendo Caraca, diamantes. Sabia, não? Galera, não esquece de seguir todos os canais aqui, hein? Não esquece. Caraca, vocês ficaram esse por quê? Estão concentrados, provavelmente, Já <risos> galera está concentrado inteira. Ah, né, <risos> Mano, Caraca, e a galera tá se espalhando dia, muito pelo mapa. tô muito espalhado e eu quero que vocês joguem bem concentrado. Já tão, né? Caraca. Então, não, todo mundo concentradão aqui. Tem gente bastante espalhada, Tem gente já pegando carrinho aqui. Tem gente pulando, ah, eu tô pedindo, tá? uh -huh. <risos> mano. Do céu, eu tô, eu tô bem ansioso para ver essa sala aqui, galera. Já vou, já tem treta acontecendo. O GS já tá indo para treta aqui. Eita, tá no soco, meu Deus do céu. Tá no soco <risos> Mano, matou no soco E ficou com dois de HP Caraca, velho Você é o bichão mesmo, hein, doido Opa, tem treta aqui também O GS já foi lá É o Mob Contra a Natália Caraca, o perdeu Caraca, ele Caraca O Mob O Mob tá levando O Mob levou a Natália É isso aí É, tá bom Vamos procurar mais treta pelo mapa, galera Opa, enxerguei treta é o Braddock. Contra o E.T. O E.T.? TKET Caraca, acho que eu vi gente ali. Tá? Vamos ver se vai rolar essa treta aqui, galera. O Braddock tá de... De <risos> crossbow ali. É Eita, caraca. O Braddock vai na inteligência desse canal aqui, né? mas a gente sabe que o Koppio dentro. batendo de em cento. Né? Sem colete. Sem, sem colete. O cara... Ih! Bradock levou ali o ET. Jogou bem Braddock. Levou o ET. Opa! Tem aqui a gente trocando bala. O Laud Bruno PH trocando bala com o Vini. Não é o Vini original? É outro Vini? Novo, Vini. Hã? Que? Caraca, por que que, aparece, por que, que um PH no hall com a roupa lendária lá? Não sei, não sei. O é, um probleminha. Beleza, vamos ver se vai rolar alguma treta aqui, galera. Não posso ficar muito numa pessoa só. Vamos lá pra... Aqui não tem nada de interessante. O Vini tá tranquilão aqui lutando. Não vale lançar granada, hein, galera. Quem usa lança granada e ganhar a sala não vai ganhar o prêmio, infelizmente, hein. O GS quer procurar treta, galera. Tem muita gente perto um do outro. Vai acontecer treta já já aqui, hein. Eu estou sentindo uma treta. É, tá tudo quieto, galera, porque tá tudo concentrado. É, é diamante rolando. Aí, aí, aí. Vai acontecer a treta. A treta chegou. Mano. Aí. Deu muita rajada. Boa! Lá o de Bruno PH matou 461. Upi, Acho que era isso o nome dele. Opa! Treta com um Mob novamente. E o Don KS. Vamos ver se vai acontecer treta aqui. Tão ruxando. Ele era do meu time, hein, na partida passada. Hum! É mesmo? É mesmo? Hum! Interessante. <risos> não, não, não. Não, não. Não, não. Mas... <risos> Enquanto isso que ela tem a treta aqui Entre o Mob <risos> e o Don't KS Não, Mob, não é pra avisar do não <risos> Ó, jogou Aí O Mob tá rushando O Mob rushou Um p contra o MP40, vamos ver quem que dá melhor Mob contra... Aí o Mob levou, boa, o Mob matou mais um aqui não, já não. O Mob tá levando geral O Bradock tá indo Opa, Loud x perto do outro aqui Zé Carrinho Opa, Laud já rajou o carrinho, Laud saiu do carrinho E é a treta que vai contar Será que não? Tá rolando a treta aqui O Robin tá dando muito tiro no Vini Caraca, cobrou E a treta acabou Será que vai rolar treta? Eu acho que não Ai meu Deus do céu, o mob chegou por trás E acabou matando, meu Deus Que tiro foi esse que o mob deu Caraca, e tem treta aqui na Opa, tem treta aqui Vini... Meu Deus, essa treta aqui eu quero ver 12 contra M1014, ai se pa Passaram um pelo outro Ai Vini levou a Babil. Passaram um pelo outro o que, o que que, que foi, foi 10 isso? <risos> era, Spaz, era Spaz 12 contra M10-14 <risos> Que treta é, foi né, essa, galera, véi? Vou até vou deixar o um like bom. aqui pro vídeo Vereceu. Caraca, jogaram muito O Seter é foi um passado pelo lado do outro ali e, A gente vai <risos> se cumprimentar que que foi, foi essa, meu amor. parceiro? O Mop tá aqui, caraca. Opa, aqui tem treta. BL, BL, player contra. Opa, aqui vai rolar. É. Não, dá ler, não dá pra ler, não dá. Não consegue, né? Opa, aqui, aqui também tem treta. Break Ai. morreu para o menor. Só chegamos pegando o finalzinho ainda da treta. Faleceu. Aqui também tem treta. Oh, o, o Vini contra o menor. Vini ar. já chegou no e nossa senhora, que, que é tiro, velho. Quer outra? Quer a outra, outra? Que é tão pede. What? Opa, sem treta aqui. Um salve, eu a treta. Será que vai rolar? Acho que vai rolar essa treta, hein? Quem vai. será que ganha? Eu acho que vai ganhar o cara que tá na árvore. ele, na Abra, tá... É, ele tá com cover, né? Tá. Ele tá. Totalmente... Gel, Opa, tá... Não, não vai ganhar mais, não. Eita, fluca. O Xê! PH! Pegou ele pelas costas o ali. Agora um aqui. Caraca, vamos lá ver o PH. Aqui tem treta também. Caraca, tem, tem guarita. Aqui, ah. aqui falta 2k pra você completar 50k de polos. Verdade, galera. Falta quase... Só 1.600 pessoas aí seguindo pra gente pegar 50 mil. Bora divulgar, mil. galera. Bora divulgar. Galera, segue aí. Segue aí todos os outros Lembrando canais. Lembrando que 50k em cada... Em cada um é... Perfil. São dois iPhones, esses Babi. IPhones. Dois iPhones. Babi. Dois iPhones. Caraca. Opa, aqui acho que vai rolar treta aí, hein, Babi. O que você acha? Não, que ir... Vish. Vish, Vixe, pesada vix. essa aí. Opa. Pesada Mandou tiro, você percebeu, Babi? Uhum. Deu tiro Soltou uma faísca ali Só observando, tranquilão por enquanto Aqui tem treta no número 5 Opa, Ih, é o mob. Colete tá bom, hein? Caraca Colete 400 É o Cavine assim. contra o Mob E aí? Não você Bradock matou de P40 ali E tem muita gente aqui Que isso, meu parceiro Opa Salve na... Babi tá mandando salve aqui, ah, galera. Pede salve, salve pra pro Babi. Salve filho. Vamos mandando salve. Salve pro Coringa aqui, ó. Opa. Meu fã aqui. é a treta, salve, Babi. Salve, salve. <risos> salve pro Vini. Salve pro Braddock. Salve, salve pro Jess, Salve pro Mob. Salve pra todo mundo. E o Vini tá naquela estratégia usando o carro aqui. Ele sabe que você ficar paradão. Okay. Você vai morrer. Opa, e aqui tem treta, a Babi. A combinação é essa aí. O Mob tá tretando ainda com o Coringa. Ai! É o chará do Coringa matou, matou um Mob. O Mob. Que isso. Eu nunca duvidei, meu parceiro. Eu nunca duvidei. Tá honrando o nome, Ei, revanche foi, foi cobrado. É, torinha. Aqui tem treta, babi. Estão tretando, cheguei Ai. na hora. Aí. Aí. todinho. Ixi, 7 de HP. Será que vai dar? Nossa Ué. senhora, que mitada foi essa, meu parceiro? Com 7 de HP ele levou. Cara, outra. de 12 ainda. Caraca. Aí jogou que sabe, hein? Caraca. O maluco é brabo. Bradock tá aqui tranquilão. Opa, não tá tranquilo ah, não? A, agora. é sua Alp, hein? Agora é Bradock versus Coringa. Bora ver. Bradock é bravo nessa Alp, hein? Será que ele vai imitar, né, Babi? Bora ver, você tá telando aí. Não se afobe. Vem tranquilo. Entendi nada. Ai, tá Ai, ai, pensei que esse tiro ia pegar, Traçou hein? na orelha, hein? E é verdade. Uhum. Uhum. Opa, tá levando. O cara.. Ai. O cara tá jogando o que sabe. Nada nada. nada, nada. Caraca, o Bradock tá com 11 kits. Caraca, hein, Bradock? E tá bem equipado, hein, meu parceiro. Não vem tranquilo não. O Bradock tá girando. pegar safe ele Lembrando que é só fora de safe. Abre o um mapa aí, Jess, Dá uma olhada. É, totalmente fora, fora de, safe. de safe. Só pra essa patrita aqui, ó. Ih! Ó, tá, levou. Essa treta aqui era o que eu tava vendo. Coringa aí, ele tá nervoso. Tá nervosão, já matou três também. O Vini oh, matou mais um. Ô, Vini, tá nervoso hoje. Meu Deus, galera, tá uma treta tremenda, véi. Opa. Tá na galinha o Bradão que ele falou. Ó, oh, ó. Oh. Deu muito tiro, mas não tá safe, né? Vai tá, ter não. que pegar ali por baixo. Mas ele tem muita árvore de cova, então ele, é. ó, ele consegue pegar safe bem. Se bem que eu quero tomar cuidado. É, tá marcando agora, talvez compro com marcando, um pouco. Mas ele vai na cover da É. Foi certinho. Foi certinho. Tranquilão, tá tranquilo aqui. Nice. Aqui tem treta. Coringa com, com o Bradock ainda. O Bradock conseguiu pegar, pegar cover. mano. Caraca. Eu acho que ele não tem gel hein, Babi. de novo. Não dá pra ver. Ah, mas ele. Agora é um com. Ixi! Ai, ai, ai. Aí? ai. Ai, ai, ai. Pulou. Ai! Ei, pegou costas. Arrancou pouco, o colete dele tá bom. Ainda bem. Pegar, matou aquele cara, hein? Ah, o fez uma estratégia ali, mas não deu muito certo. Deu, o cara viu, o cara o viu. O cara joga muito. Ai, Bradock levou costas. Será? Ai, meu Deus do céu. Que capa é um esse um que o Braddock deu, meu parceiro? Pegou <risos> terceiro que é outra? Caraca, o Vini acabou de matar o cara que é. acabei <risos> de telar. lá. Meu Deus, que sala personalizada é essa, e meu parceiro? Vai, e e ele matou que matou ser um confronto direto de meu... Braddock e Vini? Meu Deus. Ó, oh, tem, de tem o PH, tem o PH, tem o PH, o PH. não Braddock, PH e... Vini, cara, olha, essas... Olha a o deles, 8443. Opa, olha, olha a treta, nossa senhora, mano. Sobrou então, um. ah. então tem então, PH Bradock. Mais um Bradock morreu. A então tem PH e mais Vini, mais Vini mais ainda, mais e, mais, mais, e dois mais dois ainda mais que, tá mais que, tá mais. Que, tá, que conseguiu entrar na ah, sala. Vini tá safe, tá. Vamos ver quem que vai levar essa sala aqui. Galera, opa, tem gente tretando aqui. Tá tirando aqui. Salve pro Richard. Tá tirando Bruno PH. Salve, Richard. deu muito dano. Mo vai cima, hein? Um momento de tensão, Caramba, hein? Comendo, tá ruxando vai vai é, tá Caraca. Tá. Caraca O Vini tá ali, logo ali pegar. PH oh, ruxou PH ruxou PH, ah, PH levou Ai Caraca Meu Deus Rapaz, deu um com a Caraca, que, que tiro foi esse, meu parceiro Vou pegar ele PH deu um Ali cara, Caraca, velho. Caraca, o PH matou 5. Matou 5. Vini matou 9. PlayHard tá jogando demais, galera. Olha isso. Tá Se ele com... pegar safe é GG. Lembrando que o Vini já tá na safe. E tá aqui outro ainda. É. Eles estão tretando entre eles. Hum, tá um momento bem tenso agora. O PH tá... Tá, tá por aí, tá por aí, isso, Sem... tá... tá posicionado. Tá posicionado ele tá bem. Safe. Ele tá safe. Cara chegou meio que vindo rushando. Ai ai ai, que é X -Zoom, capa! É X1! É, é confronto direto e indireto! Lá o de é panela, chamou é na panela! panela chamou panela, na panela. panela! Bora! É panela! Ele... Opa, Opa! Caraca! Ó, <risos> oh, uma coisa, se você matar o, o chefe, você vai ser demitido. Caraca, ele rajou minha galera o coletinho. Caraca! Pegou o coletinho 2 ali, no o PH tá concentrado. Meu Deus PCH do céu. não tem é brincadeira, não. Caraca, não não, não. <risos> não, não, não. Ele ter... Que partida é essa? O que, é que vocês acham? Caraca, eu não fiz ah, Meu Deus do céu. Eu tô muito ansioso. Quem vai ganhar meu Dima? M14 contra P40. Aí. Ai, ai, ai, ai, sim, ai. Meu Deus do céu. Vem lá, o P.H. Meu Deus do céu. Rapaz. Ainda tá mudando a aqui, Ai, a Sapitrol! Ah, ah! Caraca, a Sape trollou! Caraca! Que é isso! Parabéns Oi, aí, Parabéns muito. aí, Vini. Jogou muito. PH também jogou muito PH, parabéns! Então significa que é mil dimas pro, pro Vini? Mil Dimas pro Vini, cara! Caraca! Eu sou rica! O que, que vocês acharam da partida? Eu achei muito top, achei muito top mesmo! O que, que você achou, Babi? Caraca, foi show! Muito top!